Esse vídeo foi feito para você que ainda tem dúvidas sobre o Bolsa Multiplicadora. Você quer saber se ele realmente funciona, se tem uma assertividade acima de 96% podendo bater até 98,9% de assertividade, que é algo absurdo, surreal. Eu vou te falar toda a verdade nesse vídeo. Será que a inteligência artificial que é integrada nele com o chat GPT faz isso mesmo? Será que é possível ou se trata de mais uma enganação de internet? É nesse vídeo que você vai ficar sabendo de tudo isso para você poder operar no mercado financeiro e ter lucros absurdos, tá? Então eu vou já te dar um alerta muito importante já no começo desse vídeo, porque tem muitas pessoas perdendo dinheiro com algo envolvendo o nome do Bolsa Multiplicadora, tá? Porque não tem essas informações valiosas que eu vou te passar. Os golpistas sabem que o Bolsa Multiplicador é algo novo e que tá revolucionando aí o mercado financeiro para investimento, para ver os gráficos ali, tem pessoas tendo lucros que nunca tiveram na vida. Então eles começaram a plagiar o site oficial. Então, presta muita atenção, fixa isso agora para você evitar de perder o seu dinheiro em pleno 2023, tá caindo um golpe. O Bolsa Multiplicador, ele só é comercializado só é vendido pelo site oficial, não é vendido em lugar nenhum mais que você pode sim perder o seu dinheiro, tá? E antes que você me peça que me pergunte para encurtar para você, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo do Bolsa Multiplicadora e também fixado nos comentários e você vai evitar de perder o seu dinheiro de cair em um ataque de internet, tá? Então o que é o Bolsa Multiplicadora? Eu vou explicar para vocês aqui porque tem muita gente que ainda não entende, que é um completo iniciante, que não sabe como que funciona a inteligência artificial, então... Eu vou dar uma breve explicação aqui, porque você já deve saber do que se trata também. Se você está aqui nesse vídeo, você já ouviu falar. Então, Bolsa Multiplicadora nada mais é do que algo que fizeram juntamente com uma inteligência artificial chamada ChatGPT. Você já deve ter ouvido falar também, é uma, empresa, é uma inteligência artificial que foi feita pela empresa OpenAI, que é especialista em tecnologia e inteligência artificial. Feita nada mais nada menos pelo Elon Musk, um dos homens mais ricos do mundo e mais brilhantes aí nessas tecnologias. Então, eu te convido também a ver o chat de APT, ele é totalmente gratuito, tá? para você testar e para você ver que é absurdo como é que a inteligência artificial evoluiu e como que você consegue tirar proveito dela mas você não consegue operar diretamente ali no mercado financeiro se você pedir porque vai contra as políticas da empresa não que ele não consiga mas vai contra então ele não vai fazer nem mesmo em jogos esportivos ele consegue ler algoritmos gente você tem noção é algo tão absurdo que a tecnologia chegou que é muito muito surreal de pensar mas os criadores do bolsa multiplicadora conseguiu integrar na marca deles ali nesse, nessa plataforma que vai fazer com que você opere o chat GPT. Então ele meio que colocou o chat GPT para trabalhar para ele nas políticas dele e é por isso que você tem a assertividade tão absurda que quase bate 99%. Se você pegar o melhor do mundo aí no mercado financeiro, ele não tem essa assertividade, nunca vai ter. Não queira se comparar com uma inteligência artificial que você vai perder. O banco de dados que ela tem ali de informações... É algo surreal, então é por isso que ele de fato funciona, tá? Então você tem que entender todo o conceito para você chegar numa conclusão. Porque muita gente duvida, como eu falei, quando o ser humano não entende alguma coisa, ele tende a duvidar, tá? Então ele deu muito errado antes até eles chegarem nessa assertividade tão absurda. Então o mercado, o bolso multiplicadora ele realmente funciona, tem pessoas do início tipo, você não precisa entender de nada de mercado financeiro de bolsa de valores nada você pode começar do zero e se você também tiver no nível intermediário ou até mesmo avançado vai funcionar para você também porque vai ser totalmente automático inclusive quando você comprar o bolsa multiplicadora você vai ter um tutorial ali explicando para você como que funciona bem simples qualquer pessoa consegue entender eu sempre entendi no mercado financeiro já operei em alguns mercados mas nunca tive esses resultados que eu tô tendo com o bolsa multiplicadora que para mim é algo surreal é até difícil de acreditar que algo possa acontecer dessa forma, tá? Então, funciona de verdade, quem entende sabe do que eu tô te falando e se você realmente quiser entrar nesse mercado, entra com essa inteligência artificial do Bolsa Multiplicadora. O link eu deixei aqui na descrição, evita de perder o dinheiro, também está fixado nos comentários, dá seu like, compartilha esse vídeo para entregar esse ouro, literalmente falando, que eu entreguei para vocês nesse vídeo. Eu espero ter te ajudado de alguma forma.